Matheus Miller, do canal 4 está com um curso completo de certificação CompTIA Linux Plus e LPI na Udemy. Link na descrição desse vídeo. Beleza, camada. Seguinte, como eu havia falado no vídeo do Fedora ter migrado para o LLVM, então eu resolvi hoje falar das vantagens e desvantagens das ferramentas do projeto GNU. É... Antes de continuar deixa eu só fazer uma observação, teve gente que veio me perguntar mas não é sileng ou clang, né, a pronúncia dos, pode ser as duas pronúncias, Clang é o som de batida no metal em inglês, por exemplo, bater palma o som é clap, batida de cachorro é bark, e o som do metal, né, é clang, em inglês, então se assim, você tem duas pronúncias para essa ferramenta, é ou clang. aí me perguntaram não é na verdade o sileng? Gente, na verdade, o Silei, o Clang, na verdade ele é só o front-end para o compilador LLVM Tá bom? Então assim, para você usar o Clang você precisa do LLVM, você não tem como usar só o Clang Então hoje eu resolvi fazer o vídeo comparativo né, das ferramentas vantagens e desvantagens das ferramentas do projeto GNU Ah, mas você já vai falar mal das ferramentas GNU Gente, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que entendem Alguém me viu falar mal das ferramentas GNU? O nome da série é muito além do GNU. Não é eu odeio GNU ou eu falo mal do GNU. Então tá. Então vamos contar em duas partes: primeiras vantagens e segundas desvantagens. Tá? E eu vou me basear somente em duas ferramentas: o GCC e a Glibc. Tá bom? Só essas ferramentas ou, por exemplo, também o Core Tools do GNU. Não vou me basear em tudo. O resto depois vocês podem conferir a série muito além do GNU. Tá? Contando as vantagens, no site do InBuilds mostra que sim. Por que, que ele criou o Inbuilt, sendo que a gente já tinha o Core Utils? É que, assim, ele mostra que essas ferramentas do GNU e dos BSDs, elas eram otimizadas em recursos. Essa é a vantagem das ferramentas do GNU. Recursos. É, dificilmente você vai ter alguma ferramenta com a mesma quantidade de recursos do que as ferramentas do GNU. Tanto que tem esse evento que aconteceu no Fosdem de 2016, janeiro de 2016 O LNOS apresentou as ferramentas que foram utilizadas e que são utilizadas para desenvolver o sistema operacional Bom, na página 4 ele até menciona que o GCC e o binutils eles foram uma escolha natural Tanto que assim, eles até mencionam que, por exemplo, o LLVM não faz todos os truques ainda Só que vale uma ressalva aqui Gente, isso aqui é um evento que aconteceu em janeiro de 2016. Nós estamos em julho de 2018, ou seja, dois anos e meio depois muita coisa aconteceu, muita evolução aconteceu. Então eu teria que consultar a evolução das ferramentas para falar o que tem, e o que não tem ainda, tá bom? Mas isso aqui vale como base para poder fazer a explicação que eu estou fazendo agora, tá bom? Uma página anterior eles mostram assim as, o suporte de arquiteturas que cada compilador tem: o GCC, o LLVM, o ICC da Intel compilador da Sun, o Sun Studio. E o PCC dos BSDs. Tanto que se você for ver, assim, a quantidade de arquitetura aqui do PCC já aumentou, viu gente, de lá para cá. Mas dá pra ver que, por exemplo, o GCC é invejável nesse aspecto. Já nesse evento aqui do Open Linux, sobre o uso da Muscle e da glibc, ele pergunta o que, que tá faltando né, ainda na Muscle. Eles, ele mostra, por exemplo, algumas extensões do GNU, porque só o GNU acaba tendo. E alguns dados, isso porque ao longo do tempo muitos projetos, como eu já mencionei no vídeo sobre o GCC que muitos projetos vêm ajudando o GCC São mesmo, foi eles que adicionaram vários patches de correção, de melhorias de desempenho, correção de bugs ao GCC e muitos outros projetos fizeram isso Por isso que ao longo do tempo ele foi se tornando o compilador mais usado Além do Linux, né? as empresas foram adicionando recursos a ele para utilizar no Linux. Isso fez com que o GCC se tornou um dia o compilador mais usado do mundo. E esse quadro está mudando. Tá, mas por que esses projetos demoram tanto para ter esses recursos que estão faltando no GNU, que assim, outros Unix tinham, implementaram no GNU e acabou que só o GCC acabou tendo? Nesse artigo da Qualcomm mostra que essa demora acontece devido a... Assim, é, tem comportamentos que as ferramentas do GNU têm. Só que elas não estão documentadas, então isso acaba atrapalhando, demorando as outras ferramentas terem esses recursos também. É por isso que o GNU acaba tendo essas, esses recursos a mais e os outros projetos demoram, tá bom? Monopólio, né? Tá, mas beleza, agora falando das desvantagens das ferramentas do projeto GNU, acontece o seguinte, nesse mesmo, nessa mesma linha que eu mostrei aqui do Inbuiltius, que ele fala que, por exemplo, essas ferramentas são otimizadas para os recursos, eles ainda mencionam, elas são otimizadas para recursos não para tamanho e exatamente isso um, é uma das, das desvantagens das ferramentas GNU eles geram binários muito grandes tanto que assim, eu mostrei aqui no, no vídeo sobre o Inbuiltius, a gente compilando mostramos o tamanho dos comandos das ferramentas do projeto GNU e o tamanho das ferramentas do projeto Inbuiltius gente, é uma diferença absurda, para fazer inclusive a mesma coisa, os dois fazem a mesma coisa só que o tamanho muito menor, muito diferente, olha, tanto que por exemplo a Glibc é dada como a inimiga mortal dos desenvolvedores embarcados e é por isso que eles acabaram fazendo a uclib libc. depois ela teve um problema de ser descontinuado né, ou atrasar e começaram a desenvolver outras no Android surgiu a Bionic e utilizamos hoje muito a Muscle e assim vão surgindo outras bibliotecas ah, tanto que nesse mesmo artigo também do né, AllPineNinux, essa apresentação, ele mostra aqui por exemplo a diferença do tamanho do CentOS no um container o um Ubuntu e o Alpine Linux essas três imagens em um container olha o tamanho do Alpine Linux usando a Muscle segunda desvantagem das ferramentas do GNU bugs é isso acontece bastante uh, por exemplo bug no GCC o Linux já achou pelo menos umas três vezes na página 5 dessa apresentação do Illinois eles mostram aqui vários bugs interessantes no GCC inclusive bugs e limitações é isso que é interessante né tem recurso mas tem limitações também em questão de bugs, gente, não é só no GCC, tá? A GLBC, por exemplo, o, o, a equipe do, do ZShell no Debian resolveu adotar a libc que está há muito tempo parada, no lugar da GLBC, exatamente por bugs que são quase insolucionáveis. Falando de bugs insolucionáveis, uma vez eu lembro de ter lido um artigo sobre isso, que falava que o GCC tem bugs insolucionáveis. E até hoje continuam tendo. Ah, bug no Bash, aquele, por exemplo, o Shell Shock, aquele não foi o único... Eu já mostrei bug no Bash aqui, outras pessoas também já mostraram, galera do GNU inclusive, né, os amantes de GNU vieram me xingar, inclusive. Quando eu fiz o benchmark de Fire system esse bug voltou a repetir, eu já mostrei ele aqui também. Esse é um dos maiores problemas que eu vejo. No vídeo da Manson, por exemplo, mostra vários bugs que existem nas ferramentas do GNU. Link está na descrição do vídeo, vai estar tá passando aqui, o... um balão aqui mostrando o vídeo da Mansa, vale a pena conferir e vale a pena conferir a série muito além do GNU, tá bom? Terceira desvantagem, desempenho. É, eu falei aqui sobre, por exemplo, o LLVM, a vantagem dele sobre o GCC, que seria isso. Por exemplo, ele compila mais rápido, usa menos memória e tem ferramenta de log melhor. Tanto que acontece uma coisa. O GCC dominava tanto que nem ligavam mais para isso questão de desempenho pff, não estavam ligando quando o LLVM começou a tomar lugar do GCC aí a galera do GNU começou a correr para poder corrigir isso né adicionar esse recurso então tem uma opção acho que menos F no GCC que é exatamente para melhorar o desempenho do GCC na hora da compilação mesmo se assim, ainda perde para LLVM então é isso que é ruim quando há só uma ferramenta a gente fala muito mal da Microsoft ter monopólio só ela dominar o mercado mas isso aconteceu com o GNU também Apesar que o pessoal não gostar que fale isso, mas foi o que aconteceu. E não só nisso, né, assim, na compilação ele é mais rápido. Uh, até na questão de gerar bugs, né, no final da compilação, eu mostrei isso aqui na questão do Devin. Que eles estão tendo menos problemas com bugs utilizando o LLVM do que o GCC. Inclusive, utilizando o Muscle, o LLVM... Essas outras ferramentas fora do projeto GNU, o próprio sistema operacional passou a ter melhor desempenho. Isso acontece também. Precisa melhorar muito essas partes das ferramentas do projeto GNU. Então, tá bom, galera. Essa é a minha fala a respeito de vantagens e desvantagens do projeto GNU. Vantagens seriam recursos, só que desvantagens tem essa questão de bugs, desempenho, tamanho final e limitações também. Bom, eu fico por aqui. Galera, tenho em mente o seguinte: é... há uma responsabilidade por trás disso aqui que eu estou transmitindo para vocês. Teve um lançamento do LLVM que, assim que lançou, eu publiquei no blog. Um gestor de TI no outro dia veio me perguntar a respeito da ferramenta se valia a pena do tal ou não, de uma multinacional. Então, assim, há uma responsabilidade por trás do que eu estou falando aqui, do que eu estou trazendo para vocês, tá bom? É, vocês têm que avaliar quando utilizar uma, quando utilizar a outra. Não é simplesmente ficar limitado a uma, não só no LLVM ou não só no GSC e, de modo geral, as ferramentas do projeto GNU ou outras ferramentas só que assim, isso aqui também não é tudo, tá, assim não é só as ferramentas do projeto GNU que tem vantagens na questão de recursos por exemplo, o Zshell ele é muito mais cheio de recursos do que o Bash e tem é, muito menos bugs, né muito menos é, chances de ter bugs do que o próprio projeto GNU ah, outro exemplo é o KDE galera Dificilmente o Gnome vai conseguir ser o que o KDE é. Ah, os dois têm proposta diferente. Não, eu estou falando isso. Estou falando de recursos de um ambiente gráfico e recursos do outro. Então, isso eu vou ficando por aqui. E galera, quiser, quinta-feira ou não, sábado vai ter um vídeo. Esse do evento do Fosdem, tá bom? Que é um dos eventos que eu mais gosto, que eu gostaria de um dia, inclusive, estar presente, participar. Só que acontece lá em Bruxelas. Deixa para quando é a ocasião permitir. E confira também o OS, foi lançado, faz uma semana ou duas, a nova versão deles, que é 0.7.7, uma coisa assim. E vale a pena estudar um sistema operacional aqui, por exemplo, uma imagem ISO. para md 64 tem uns 30 MB somente. O código-fonte deve ter que, no máximo, estourando uns 20. Se você quiser estudar um sistema operacional, ou se você estuda e quiser um sistema operacional para poder estudar, isso aí é uma boa dica, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço e falou.